fala meu povo sejam bem-vindos ao nosso canal durante todo o ano quem aparece aqui no canal sou eu a Denise e às vezes a minha filha a Julia só que nesse final de ano quem vai fazer o vídeo são vocês membros do canal Olá meu nome é Fátima eu sou do interior de São Paulo mas eu moro há alguns anos nos Estados Unidos e eu gostaria primeiramente de agradecer ao nosso grupo de WhatsApp, que é liderado pelo Silvério Kest. Que esse grupo tem sido fundamental para dar informações, para dar encorajamento e para criar mesmo um senso de comunidade. E nós percebemos que existe uma união muito grande e que e que todos nós estamos em busca de algo. E nós sabemos que através da união, da troca de informações, da troca de gentilezas, o nosso caminho será muito mais fácil. Então, para todos aqueles que estão no grupo ou que ainda vão se aderir ao grupo, ou até aqueles que já saíram no grupo porque já chegaram em Portugal, eu quero desejar um Feliz Natal e um próspero 2023. Que 2023 seja um ano maravilhoso e seja um ano cheio de promessas cumpridas e cheio de realizações. Olá Silvério, Denise, pessoal do grupo, eu sou Elisabete, ou Beth, moro no Rio de Janeiro e se Deus quiser e assim permitir, eu e meu marido estaremos chegando em Pova de Vazinha em abril de 23. Quero desejar a todos nós um abençoado Natal, um 2023 regado de saúde, de paz, harmonia, de luz e que todos os nossos sonhos para planejamento sejam realizados. Um grande abraço a todos e, se Deus quiser, nos veremos em Portugal. Tchau! Feliz Natal, pessoal! Aqui é o Luiz, ainda em Florianópolis. É, feliz Ano Novo, tudo de bom, que esse ano seja muito especial pra gente, né? É e em metade do ano que vem eu estou aí, hein? Quero morar numa autocaravana e vou pegar o endereço de muita gente aí, hein? Vou estacionar lá na esquina e a gente toma um fino na outra esquina. Um abraço especial para o Silvério, para Denise pro para o Fábio. Grande abraço para vocês e Feliz Ano Novo. Feliz Natal. Oi, Silvério. Eu sou Ana Rodrigues e vim aqui hoje desejar um Feliz Natal a toda a Família Kiss. Os membros, os inscritos do canal, que participam dessa família linda que é a Família Kiss. Feliz Natal a todos, que 2023 cada um de vocês consiga realizar o sonho de ir para Portugal. Feliz Natal a todos. Fala família Kitsch, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fabrício Kitschawam Falcão, sou da etnia Patachó, de Porto Seguro e região do sul da Bahia, passando aqui para desejar um Feliz Natal para todos, um excelente 2023, com muito sucesso, com muita luz para todos, que sonhos possam ser realizados. Deus abençoe ao Silvério, Deus abençoe a cada um aqui de vocês, estaremos juntos aí no grupo, hoje e sempre. Boa tarde pessoal, meu nome é Jairo, eu sou de Tatuí, né, interior de São Paulo e pretendo ir com a minha família daqui uns dois anos para Portugal. Ou seja, estou me preparando para isso, para que tudo dê certo. Estou assistindo muitos vídeos, né, as... vendo todas as mensagens do grupo. É muito importante, né, para saber o que realmente é para onde vai, para que lugar, qual a documentação necessária, né. Então, realmente, o grupo é bastante importante, né? Um Feliz Natal para todo mundo, né? Um próspero ano novo e que a gente se encontre, né? Quem sabe daqui dois anos eu vou estar, não sei qual cidade, mas com certeza estarei, né? E vai ser bem legal, de repente, nós todos nos encontrarmos, né? Quem estiver lá, fazermos um churrasco, marcarmos, marcarmos um lugar, né? Em comum para a gente poder estar juntos. Que... Tudo que você almeje, você conquiste, tá bom? Obrigado, grande abraço para todo mundo. Até mais. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Yara, aqui de Brasília. Eu, primeiramente, eu queria agradecer ao Silvério e à Denise pelo grupo, pela essa iniciativa deles, que tudo começou por aí, e depois a todos os componentes do grupo, é muito enriquecedor estar participando, são sempre muito solistas e a gente troca muitas experiências, é show de bola. E eu queria desejar para vocês, que para os que estão de lá já, que sejam muito felizes, que tenham um, uma boas festas aí com as suas famílias. E tudo para os que estão de cá que renove as esperanças para logo, logo a gente tá todo mundo lá formando uma família lá em Portugal. Um beijo uhum. bem grande para todos, um Feliz Natal e um ano novo de muita luz e muita paz. Olá a todos, prazer, eu me chamo Natália, é, eu tenho 33 anos, sou casada, tenho dois lindos, é, sou membro do canal, não sou um membro muito ativo, mas sou um membro presente no canal. É, estou aqui, atualmente, morando em Portugal, em Guimarães, há três meses. E eu sou muito grata a todos do canal, é, a toda essa corrente que nós formamos, porque foi fundamental no meu processo de mudança em Portugal. É, agradeço muito a todos vocês, em especial ao Silvério, que fez a efetivação desse grupo. Silvério é uma pessoa muito querida, ele a já tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Consumo o conteúdo do canal do Silvério desde o ano de 2020, quando eu comecei o meu processo de planejamento, de da mudança aqui para Portugal. E consumo todos os conteúdos que tem ali, inclusive né, faço parte do nosso grupo do WhatsApp. Então, eu gostaria de desejar imensamente um Feliz Natal a todos vocês. Que vocês tenham uma noite abençoada e que vocês tenham um novo ano com muita prosperidade. Que vocês consigam realizar o sonho de vocês e que vocês logo estejam aqui em Portugal, desfrutando essa vida. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Olá, pessoal. Meu nome é Daniel. Eu estou hoje em Blumenau, Santa Catarina, e estarei em Portugal dia 16 de janeiro. Estou quase nos finalmente dos meus preparativos. Eu queria aproveitar este vídeo para agradecer imensamente a todo o grupo do Kirsti este ano. Foi muito bom, muito importante para mim as trocas que nós tivemos ali as, as dicas, os materiais todos ajudaram imensamente pra, uh, o meu processo e aí eu queria então agradecer desejar a todos um ótimo Natal um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que todos aqueles que ainda não estão em Portugal possam estar em Portugal na sua, no, conforme seu planejamento conforme aquilo que está fazendo aí no seu processo o mais rápido possível e todos muito bem qualquer coisa que precisar eu estou à disposição para ajudar quem, quem precisar da forma que for possível. Olá, pessoal! Eu espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Ivaniza, podem me chamar de Iva. Sou de São Paulo e me mudo para Portugal, para a cidade de Leiria, no início de 2023. Quero aproveitar esse espaço que Silvério nos proporcionou para desejar a todos vocês um excelente Natal e um ano novo repleto de realizações. Que nós possamos, em 2023, conquistar os nossos mais profundos sonhos. Que nós tenhamos saúde, disposição para conquistar cada um deles. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Olá pessoal, eu sou o Jader. Eu sou Ivan Nós somos de Uberlândia, Minas Gerais. Estamos indo para Portugal em fevereiro, se Deus quiser. Estamos aqui para desejar a vocês todos do canal, o Silvério, à Denise, ao Fábio Chame, a todos os outros, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Feliz todos... Natal, Que esse ano seja vindouro, com muita saúde para todos nós. Um abraço a todos. Tchau. Olá, eu sou Marcos Pinto, de Niterói, Rio de Janeiro, passando para desejar a todos vocês um Feliz Natal repleto de saúde, paz e prosperidade. E que nesse ano que se inicia seja de grandes realizações à medida do possível para cada um de nós. Um grande beijo na família Kist na Europa. Olá a todos, meu nome é Abel. Há cerca de um ano e meio de entrada num processo de cidadania para o neto de portugueses e até hoje não saiu da bola número um. A minha ideia é morar numa, ir para Portugal para morar numa cidade do Litorânia. Eu descobri o, o, o nosso grupo aí através da, do, do, do YouTube. Gostei muito dos vídeos de Silvério, por conta disso resolvi me tornar um membro e tenho acompanhado bastante as, as conversas. Aproveitando essa época, eu gostaria de desejar a todos aí um Feliz Natal, um, um 2023, assim onde todos os sonhos se realizem, que tenha muita paz, muita harmonia nos corações e muita saúde na vida de todos. Um abraço. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Dantas, eu moro no interior de São Paulo, na cidade de Bragança Paulista. Sou empresário, sou casado, sou pai de um casal de duas crianças, 9 e 6 anos, sou recém-chegado ao grupo, estou muito feliz por fazer parte desta família, onde nós todos temos o mesmo sonho, né? Alguns já realizaram, alguns estão realizando e nós iniciamos o nosso projeto agora, nos próximos dois anos vamos nos preparar para essa imigração, Aproveito a oportunidade para desejar a todos boas festas. Um Feliz Natal, que seja um Natal abençoado a todos, com esse sentimento de amor ao próximo, respeito, né? que sejamos mais pacientes um com os outros. Desejo a todos também um Feliz Ano Novo, novos projetos, novas realizações, novos desafios, mas que em tudo Deus nos dê sabedoria para refletir como ser um ser humano melhor, porque ser um ser humano melhor fazemos um mundo melhor somos a mudança, fazemos parte dela e são os meus votos a todos do grupo. Muito obrigado. Meu nome é Irene Vieira Schatzmann, somos de, do interior de São Paulo, de Guararema. Pretendemos ir para Portugal em 2024, passando aqui hoje para desejar um Natal de paz e muitas bênçãos e um ano de 2023 glorioso de saúde, vitórias e muito sucesso para todos nós. Olá pessoal, olá turma do grupo, olá família Kish. Eu sou o José Lauro, essa é minha esposa Francisca. Olá pessoal. Nós somos aqui de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro e estamos muito felizes de fazer parte dessa família essa grande família essa grande família e com certeza estamos é, ansiosos para encontrar todos vocês né em, em Portugal em nome de Jesus logo logo estaremos aí isso em nome do Senhor Jesus com certeza pela vontade dele pela vontade dele muitas bênçãos felicidades saúde paz conquistas muitas conquistas e um Feliz Natal, um ano perfeito Que façamos o melhor de cada um de nós né? Que estejamos debaixo das bênçãos do nosso Pai Um Feliz Natal para todos Feliz Natal, Fique um ano Deus. perfeito, maravilhoso Só vitórias Olá pessoal, Olá. Olá. Olá. meu nome é Didi Minha esposa é Silvana Estamos aqui direto do Baixo Chiado, em Lisboa Inicia nossa vida em Portugal Desejamos a todos Boas festas, felicidades e saúde. Forte abraço. Pessoal, aqui é o Fábio Chani, direto de Viana do Castelo. Estou aqui com a minha esposa, Arminda, gravando esse vídeo para desejar a vocês todos um Feliz Natal, um ano novo repleto de realizações e que todos sejam muito felizes e que possam, em breve, realizar esse sonho que nós conseguimos realizar, que é de viver aqui em Portugal. Tudo de bom para vocês. Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Feliz Natal para todos. Olá a todos, meu nome é Pedro Escoton. gostaria de desejar a todos nesse fim de ano, início de novo ano que chega, vamos parar, refletir, ver o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, o que a gente pode melhorar, vamos lapidar um pouco o nosso eu interior e vamos aproveitar esse momento para estar em família, é, desejo a todos boas festas, agradeço muito ao canal e que venha 2023 com paz, saúde e sucesso. Abraço a todos. Olá, eu sou o Wagner. Eu sou a Deise. E estamos aqui para desejar para todos boas festas e um 2023 repleto de realizações, inclusive todos em Portugal. Abraços. Boas Oi, pessoal. Eu sou o Ricardo e desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a toda a família Kirst. Nos vemos em Portugal. Oi, pessoal. Eu sou Laís é, sou aposentada e sempre tive vontade de, de ir morar em Portugal. É, eu fiz a cidadania portuguesa, meu avô era português. E aí a ideia inicial era morar em Viseu, que é a cidade do meu avô. É, e eu fui lá em 2020, achei linda. Mas eu vou agora em fevereiro e a minha ideia já é ver algumas cidades lá perto de, lá perto do Porto. E é isso, agradecer muito ao grupo. O grupo é muito bom, realmente é muito rico. Todo mundo ajuda muito. Eu me chamo Fernanda, estou falando de Brasília. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de fazer parte desse grupo tão seleto, um grupo de pessoas muito queridas que se ajudam, tem o mesmo propósito. Isso é muito importante, sobretudo nos dias de hoje. A minha filha está terminando o ensino médio, né? Final do ano que vem, na verdade, e aí é quando nós pretendemos ir morar em Portugal. Então aproveito essa oportunidade para desejar a todos um grande abraço, uma noite de Natal abençoada e um 2023 maravilhoso para todos vocês. Contem comigo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mônica, tenho 49 anos. Já sigo o canal do Kist, eu acho que há uns 3 anos, mais ou menos, tá? E tô fazendo esse vídeo para desejar a todos, tá? Um excelente Natal e um ano novo repleto de esperança, né? Renovada, muito renovada, para que a gente consiga realizar o sonho em comum que é de todos aqui no grupo, né? É, não é fácil, vocês sabem das dificuldades, né? Tanto do visto 17 quanto, no meu caso, que é nacionalidade, eu estou desde 2018, né? Mas eu acredito que vamos conseguir, tá bom? Com a colaboração de todos, né? Afinal, o grupo é um grupo super colaborativo que sempre estão dispostos a ajudar, tá bom? Eu tenho uma filha chamada Maíra, de 18 anos, tá? Meu marido é o Marco, e aí a gente tá no sonho, tá? Acredito que ano que vem a gente consiga, né, finalizar o processo toda a nacionalidade. E aí, logicamente, eu vou estar naquela lista do churrasco, né? É aquele churrasco, né, feito pelo pessoal da região sul, porque eu sei que é um dos melhores churrascos, né? Boa tarde, pessoal. Aqui é Luciane, eu sou de Itapema, Santa Catarina, e atualmente resido no Porto. É, eu preciso deixar uma mensagem para vocês, e tomara que toque o coração. É que eu peço muito a Deus que dê para cada um de vocês que estão ouvindo essa mensagem muita saúde. Saúde para ti, para toda a tua família... E que Deus te conceda essa saúde... Para que tu possa usufruir de todas as maravilhas que estão para chegar no teu caminho... Vai dar tudo certo... Confia... Te planeja... Acredita... Que com saúde vai dar certo... E que Deus te conceda muita, muita, muita saúde para vocês... Eu marquei um textozinho para poder dizer... Vá firme na direção das suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Deus abençoe todos vocês. Feliz Natal! E aí Denise, o que, que tu achou do depoimento do pessoal, dos membros do canal nesse vídeo? Eu achei muito diversificado, né? São pessoas muito queridas, muito próximas a nós. Eu agradeço imensamente essas pessoas que se disponibilizaram a fazer um vídeo e mandar para nós, para a gente fazer essa compilação linda que vocês assistiram agora. Eu sei que às vezes não é fácil a gente ficar na frente de uma câmera e falar, é uma coisa bastante difícil, mas agradeço do fundo do coração todas as pessoas que puderam estar nesse instante mandando esse vídeo para que nós pudéssemos fazer essa compilação. É muito importante para que os membros conheçam uns aos outros e isso cria um, uma proximidade muito maior ainda do que nós já temos lá no nosso grupo do WhatsApp. E se você ainda não é membro do canal e quer fazer parte dessa família incrível, desse sistema de compartilhamento de experiências e conhecimento, torne-se membro do canal, tenho certeza que você vai gostar muito. Nós gostaríamos de agradecer a todos, Né? esse ano foi muito bom e eu gostaria que todos vocês Uh, sentíssimos sentissem próximos de de nós assim como a gente se sente acolhido por vocês também